Olá, bem-vindo ao Papo Bitcoin. Meu nome é Eduardo e esse é o episódio de número 11, Carteira Conjunta. Nesse episódio eu vou falar de uma funcionalidade que é possível se ter ao usar bitcoins. Quem ouviu os episódios até o momento deve ter percebido que o bitcoin ele tem muitas características que se assemelham ao que os bancos permitem a gente fazer. Então você pode, por exemplo, fazer a transferência de dinheiro, você pode guardar seu dinheiro de uma maneira mais fácil. Então quando você coloca o dinheiro no banco, você não está apenas procurando a segurança, mas a facilidade e a praticidade de alguém guardar aquele montante que se você colocasse em papel ou em ouro ou em algum outro tipo de, de moeda, você teria um problema de espaço, por exemplo, para poder armazenar. Então, transportar uma quantidade muito grande de dinheiro também é um problema. Então, quando você tem ele no banco, existe muitas facilidades e o Bitcoin ele traz várias facilidades que, o, que os bancos hoje em dia dão e uma delas é você ter uma carteira conjunta, que seria mais ou menos o equivalente a uma conta conjunta. E assim como na conta conjunta, você tem a possibilidade de ter duas ou mais pessoas administrando aquela conta e você pode escolher quantas pessoas precisam autorizar a transferência ou a movimentação de bitcoins em uma carteira. O processo ele é bem fácil de entender desde que você consiga perceber como funciona a as transações uma transação ela é composta de basicamente três coisas para onde os bitcoins vão ser movimentados quantos bitcoins vão ser movimentados e a assinatura de onde aqueles bitcoins estão saindo uma vez que você só consegue movimentar bitcoins de uma carteira se você possui a chave primária daquela carteira para poder assinar a transação Chave primária ela é essencial em todo o processo quando o assunto é bitcoins. Com a chave primária você movimenta bitcoins, você gera chave pública. Então mesmo que você tenha anotado a sua chave pública e você perdeu, desde que você tenha a sua chave primária você consegue gerar a chave pública dela. Você assina todas as transações para movimentar aquela carteira. Então a chave primária ela é base de tudo e é com ela que é possível implementar essa carteira conjunta. Qual seria então o conceito mais simples para carteira conjunta. Você cria uma carteira, você vai ter a chave primária daquela carteira, você simplesmente dá uma cópia para outra pessoa e qualquer um dos dois pode movimentar a carteira. Mas obviamente que isso tem segurança quase praticamente nenhuma, porque você tem que confiar na outra pessoa que ela não vai fazer uma movimentação que você não autorize. E é aí que entra a carteira conjunta. Então como funciona? Você pega duas carteiras, onde cada pessoa tem a chave primária de cada carteira e você gera uma nova carteira baseada nas chaves públicas dessas duas carteiras. Isso vai fazer com que todo o Bitcoin que esteja dentro dessa terceira carteira que foi gerada, que é a carteira conjunta, só possa ser movimentado quando receber a assinatura das duas carteiras. Que, for, que foram usadas para gerar a terceira carteira então é impossível uma só pessoa movimentar essa terceira carteira que contém os bitcoins assim como qualquer carteira você não precisa de autorização para colocar bitcoins nela então você para receber bitcoins você simplesmente precisa publicar e alguém resolver mandar mas para você retirar de alguma carteira aí você precisa da assinatura e aí Nesse caso da carteira conjunta, você criaria uma transação e as duas partes assinariam essa transação para que ela seja válida. Então é possível você ter uma carteira conjunta com pessoas que você nunca viu, nem conhece e ainda assim ter a garantia de que tudo só vai ser feito com o seu consentimento. Nesse exemplo, eu usei duas carteiras, mas é possível fazer isso com um número N de carteiras. Daria, por exemplo, para um grupo de amigos juntar bitcoins para uma viagem. Cada amigo criaria uma carteira, juntaria todas as carteiras, digamos, cinco amigos, pegaria essas cinco carteiras, geraria uma sexta carteira, que é a carteira conjunta, e todos os bitcoins que tiveram nessa sexta carteira só vai conseguir ser movimentado se houver assinatura de todos os outros cinco. O interessante é que existe uma flexibilidade nessa carteira conjunta. Então, quando ela é criada, você pode escolher quantas assinaturas são necessárias para que haja movimentação. Então, se você faz um grupo, por exemplo, de 10, 20 pessoas, às vezes é complicado de você ter que procurar cada assinatura para poder fazer a movimentação. Então, é possível, na hora de criar a carteira conjunta, você escolher quantos daquele grupo são necessários para que haja movimentação. Então, de 20 pessoas, por exemplo, você pode escolher que apenas 5 assinando tá ok, pode haver movimentação. Quem já teve contato, por exemplo, com comissão de formatura, sabe o trabalho que é você criar uma conta conjunta para os membros da comissão. E se algum dos membros da comissão, por exemplo, sai você tem que tirar, às vezes a conta está no nome de um deles, você tem que tirar a conta do nome de um deles, passar para outra pessoa. E nesse caso, se você tem uma carteira conjunta com todos os membros da comissão com o um número X necessário de assinaturas para haver movimentação dessa carteira, mesmo que um membro saia, você continua o processo sem nenhum problema. Outro caso que essa carteira conjunta é bastante útil é para você ter backup da sua carteira onde você guarda a maior parte dos seus bitcoins. Você pode criar uma carteira conjunta, por exemplo, composta de seis carteiras. Define que é necessário pelo menos três carteiras para fazer a movimentação desses bitcoins. Entrega cada carteira para seis pessoas diferentes. E mesmo que você perca a cópia das suas carteiras, você só precisa encontrar três dessas seis pessoas para que haja uma movimentação. E ao mesmo tempo, nenhuma dessas seis pessoas tem condições de movimentar os bitcoins da sua carteira. É claro que isso não tira o fato que você tem que ter algum nível de confiança nas pessoas que você vai estar entregando suas chaves primárias. Porque, afinal de contas, se três delas resolverem te sacanear, seus bitcoins já eram. Então, como deu para ver, carteira conjunta é um, um negócio bem interessante. Você pode fazer com um número variado de pessoas, as pessoas podem estar em qualquer lugar do mundo. Então você pode reunir um grupo de pessoas que nunca se encontraram fisicamente. Pode, por exemplo, reunir um grupo de amigos que apenas jogam online e eles vão juntar dinheiro para comprar um jogo para jogar entre eles. É algo que realmente dá para fazer e ter uma flexibilidade muito grande burocracia zero. Se isso fosse tentado no sistema tradicional de banco, dependendo da situação, é impossível de ser feito. Bom, então é isso. Se tiver alguma dúvida, poste nos comentários. Se inscreve lá no lado direito do site, tem uma parte lá que você pode se inscrever para receber o aviso de novos episódios. E só um detalhe: eu provavelmente devo ter falado várias vezes chave primária e eu queria dizer chave privada, mas acho que deu para entender. Então é isso, um abraço, até mais.